No nosso curso de sapateiro de reparos nós ensinamos a fazer diversos serviços entre eles costurar couro, costurar sapato de couro, costurar tênis, costurar bolsa e a costura como todo mundo deve saber ela requer agulhas o sapateiro usa desde agulhas simples, comuns, finas, pequenas, agulhas médias, agulhas razoavelmente grandes, agulhas bem grandes, agulhas grossas. Agulhas curvas. Para quem não conhece, serve para colocar a linha na agulha. Você coloca aqui. Enfia a linha aqui. Puxando. Precisa ser mais fino, né? Mas você entendeu como é que funciona. É adequado que você use um dedal. Dedal protege o seu dedo. Há quem use em outros dedos, inclusive há dedais para o polegar. O sapateiro normalmente usa esse de couro. Ele pode ser encontrado em lojas especializadas. Ou então você pode confeccionar. Depois que você aprender a usar as agulhas. Tá ok? Muito interessante entre as jovelas também. É essa americana. Aqui em São Paulo. Ainda não encontrei em lojas. Mas no Paraná. Eu sei que tem. A linha. Corre. Aqui dentro, ela vem, aqui dentro tem uma carretilha, tem uma carretilha onde tem enrolada a linha. Isso é prático. Depois que você pega o costume, o jeito para a coisa, ela funciona como as outras. Você vai furar, aqui eu vou usar o furo que já existe, mas você vai furar, vai utilizar vai utilizar a mão para puxar aqui, vai trazer a agulha para fazer um novo furo ela é bem aguçada você vai colocar aqui vai trazer depois a gente vê isso nós vamos mostrar como fazer uma a partir de uma agulha de crochê e vou mostrar como costura. Essa é só a agulha, é só a sovela. A sovela ela serve para o sapateiro ou coureiro. Pessoas que trabalham com bolsa, trabalham com sapato, trabalham com couro, outros materiais parecidos, vai utilizar algo parecido com isso aqui. Normalmente pode ser furado com essa sovela muito utilizada pelo sapateiro só para furar ela é específica só para furar nós temos essa daqui também isso fura mas fura de verdade fura gostoso agora igual a essa daqui nós temos essa aqui que já está no cabo só a propósito, para quem quiser, normalmente eu compro uma dessas daqui que eu posso colocar, trocar as agulhas, e passo na lixadeira. Por quê? Quando eu estou trabalhando, que eu solto, ela não fica rodando. Eu coloco, ela fica parada, onde eu preciso. Ela fura, ela fura, puxa a linha, depois a gente vê isso. Para você ter uma dessa daqui, se você não encontra com facilidade, se você tem vontade de fazer, você pode começar a partir de uma agulha de crochê. Na internet você vai encontrar diversas situações nas quais as pessoas ensinam você fazer isso daqui com uma lima. Mas vai envolver você ter uma lima, você ter essa vontade, esse tempo. Aqui não. Aqui você vai comprar uma agulha de crochê que pode variar de 2, 3, 4, 5 reais. Não é um preço absurdo. Você, o que você vai ter que fazer é lixar aqui, aqui e deixar uma ponta aguçada. Que vai servir para furar. Como as outras furam. Certo? Você vai precisar, é adequado que você pegue um pedaço de cabo de vassoura. Faça um furo, onde você vai, com, com esse você vai fazer o cabo, certo? Em geral a sugestão é que você encontre o centro, uma vez encontrado o centro, você vai com o um martelo e um prego, você vai fazer um furo mas como nós estamos de uma outra maneira fazendo o furo com a curadeira. uma vez feito o furo no que vai ser o cabo nós pegamos aqui a agulha de crochê. No caso, estamos utilizando uma de 4 milímetros. Porque é mais fácil de ser vista. E ao que parece vai ter um bom acabamento. O furo feito já é para ela. Mas a sovela... Ela se parece muito mais com uma de 2 milímetros. Uma agulha de crochê, essa daqui, ela é de ela é do Japão, da marca Tulip. Mas ela, ignorando esse número 2, ela é de 1,5 um milímetro. Ela tem uma espessura e um formato próximo... A nossa sovela ou seja se você não tiver uma dessa daqui mas não sei por que motivo você teria um cabo já pronto com esse formato é importante observar aqui ó ele não vai sair ele não vai sair que a gente tá filmando aqui não é um estúdio de filmagem mas aqui ó ele sai, entendeu? aqui, se você tiver agulha de crochê agulha, essa é uma agulha de crochê sim? com a agulha de crochê é possível? é possível Aqui... Aqui... Para colocarmos nossa agulha, como já disse, essa de 4 milímetros nesse furo. A primeira coisa que nós vamos fazer, caso você tenha uma lima, é limar essa ponta. Limar essa ponta aguçando, deixando afiada. Você vai afiar uma lima, caso você tenha uma lima, para que você consiga o formato semelhante ao do prego. Por quê? Você vai empurrar, como que empurra o prego, você vai empurrar essa parte. Você não tem uma lima, talvez você tenha uma pedra de amolar. Você vai fazer uma ponta semelhante à do prego você não tem uma lima você não tem uma pedra mas quer fazer? então tá legal você vai até a calçada vai até o cimento vai em cima de um pedaço de uma pedra que seja mais ou menos lisa e vai conseguir o efeito nós vamos fazer no esmeril só um momento nós vamos utilizar o esmeril como essa agulha escolhida ela é de alumínio ela não faz faísca mas peguei um pedaço de uma broca para mostrar para você que isso faz faísca está ligado se você tiver uma luva é melhor porque a temperatura vai aumentando que é difícil segurar mas você entendeu o que a gente queria aqui nós temos nossa agulha de crochê com a base aguçada, afiada. Para quê? Para cravar na madeira. Nós já temos um furo. Não use de muita força você pode rachar o cabo ela não tem ponta é o que falta novamente você pode fazer na lima inclusive acho que fica até mais precisa se você trabalhar na lima você pode conseguir uma ponta mais precisa Novamente, você pode usar uma pedra de amolar, mas nós vamos usar o esmeril. Uma vez que você tem a sua sovela feita com agulha de crochê você vai poder furar engancha e puxa tem um elo você fura e toma cuidado para não furar o seu dedo e novamente faz um laço e puxa. E aí você toma cuidado, mantém aqui, você puxa. Dentro do laço, vem. Deu para compreender? Se ficar difícil, dá uma olhada nos vídeos do nosso amigo da sapataria sergipana. Ele explica perfeitamente bem, você vai entender direitinho. Agora que você já viu como fazer a sua agulha a partir, a sua sovela, a partir de uma agulha de crochê, você já viu como fazer o cabo, tem um monte de gente que ensina a fazer o cabo, nosso amigo da sapataria Sergipana, ele é muito bom, ele é muito bom. Ele ensina você a fazer a sovela por um outro método, que também é muito bom. Ele ensina a fazer a costura, tá certo? E aí você vai costurar o que você quiser. Seja um sapato. A propósito, ah, toma cuidado, tá? Isso aqui, ó, pode acontecer. É igual crochê. Você já fez crochê? Não, né? Mas... Aqui nós temos a linha. Muita gente faz o seguinte: mede um braço, de um braço, do braço da mão esquerda, por exemplo, até o ombro direito, tem aproximadamente um metro. Aí você dobra, puxa mais um, você tem dois metros, desde que você saiba que é suficiente. Tesoura, tesourinha tá aqui. Você corta. Pr -pr -pr -pr. já ouviu falar que em casa de ferreiro o espeto é de pau? Pois é nós vamos ah, você poderia me perguntar porque eu não usar a minha sovela que eu acabo de fazer porque no nosso caso nós somos profissionais essa daqui é meio grossa ela teve efeito didático para você entender nós vamos usar a profissa certo você tem que tomar cuidado tirar a palmilha antes. Outro cuidado que você deve ter é com o seu dedo, tá? Tem mais coisa pra tirar, mas... No meu caso, Você vai no nosso caso, deixa eu ver, cadê o ângulo? Cadê o ângulo? Ah, esse aqui é o ângulo melhor. A gente vai fazer uma costura aqui em volta, tá? Aqui é assim, ó. Falta que tem alguém pra filmar pra gente, mas... Não... A gente mesmo firma, então você vai furar. Oh, que beleza, que beleza. Deixa eu ver se dá pra ver a agulha. Não, não tá, não dá, tá escuro. Eu tô vendo aqui, mas ah, eu tô vendo. Eu vou pegar a linha. No começo, eu recomendo você pegar ela dobrada pela metade. Depois com o tempo você vai perceber que é melhor deixar uma parte mais comprida que a outra. Você vai sem poder olhar porque você seus olhos você não tem uma micro câmera lá seus olhos não vão poder entrar. Então você vai fazer aquele elo aqui você vai Vai puxar a linha Novamente você vai lá Por dentro Trabalhando no tato às vezes acontece isso Vem duas Isso é uma confusão Você precisa passar essa daqui, por dentro, isso vai ser uma confusão, mas parece, mas não é, não não, um ponto, aí ó, você pode deixar assim, aí você mais ou menos na mesma medida, o outro ponto, você vai furar, lembre-se sua mão está aqui dentro, fure com cuidado, você vai dobrar a linha e lá dentro, você vai puxar. E aí você vai puxar por dentro dessa outra que você já havia feito. Parabéns. São diversos os pontos possíveis. Agora nós vamos fazer um ponto do qual eu gosto muito ele tem um acabamento bacana, você vai começar dobrando a sua linha encerada em dois, né com o um tamanho igual. Você vai dobrar pela metade. Vai fazer o, o furo. E toda hora sai palmilha daqui de dentro. Não sei porque tem tanta, mas enfim é o calçado do sapateiro, certo? lá dentro você não está enxergando. Você vai colocar e agora atenção. Você puxou. Você vai trazer, vai segurar uma das pontas e vai tirar totalmente a outra ponta, certo? Vai ficar assim, dessa maneira. Você, com a sua vela, eu prefiro cerca de 7 milímetros, um centímetro de distância entre um ponto e outro, ah. Ah, a propósito, eu estou usando linha verde para facilitar a visualização. Poderia ser branca, mas aí depois ia dar mais trabalho. Eu posso pintá-la depois. Enganchei, puxei. Eu puxei aqui, ó. Eu tenho o laço aqui. Meu polegar tá no laço. Certo? Eu pego essa linha. Essa que tá pendurada. Do lado de fora do sapato. Passo por aqui. E trago ela toda. Trago ela toda. Aí puxo o de dentro. No que puxo o de dentro. Ficou um ponto. Vamos fazer mais. Cuidado, seus dedos estão lá dentro. Não adianta eu falar não. Sabe como é que você vai descobrir? Você furar várias vezes o seu dedo. <risos> ah, mas eu rio porque eu também já me lasquei. Aconteceu comigo. Aqui. Passei toda a linha. Ó. Tá vendo? Vou fazer mais, provavelmente a partir daqui eu acelere o vídeo para você não ter que ver eu fazendo ponto a ponto. e era por cima com um catapora. comentou sem -se, se dirigir a ninguém em particular então o seu olhar recaiu em Dumbledore e ela parou instantaneamente admirada, como se uma girafa tivesse acabado de cruzar a entrada da casa boa tarde, disse Dumbledore estendendo a mão a senhora claro que a senhora Cole não era nenhuma principiante quando se tratava de beber servindo para ambos uma generosa dose ela bebeu seu cálice de um gole estalando os lábios sem constrangimento, sorriu para do Moldoro, pela primeira vez e ele não hesitou em aproveitar a vantagem. Eu estava imaginando se a senhora não poderia me contar alguma coisa da história de Tom Riddle. Queria que ele nasceu aqui, no orfanato, não? Certo, confirmou a senhora Paul, servindo-se de Banchinho. lembre muito claramente, porque se ela